ei dia 2 finalmente começando! Hoje, como eu disse, tá chovendo, então capa, tênis, prende o cabelo. Cara, eu tento fazer aquele cabelo das gringas, mas não fico muito gringa. Estou pronta, agora eu vou tomar um cafezinho, eu achei um café aqui, que dizem que é muito gostoso aqui perto. E a gente vai pro primeiro museu, que é o museu de cera que eu nunca fui. Estou super empolgada pra ir. Olha o dia hoje. Ai, de apropriado pra museu. Tá friozinho. Tá 15 graus hoje. Olha que legal. Esse o hotel ele disponibiliza um guarda-chuva bem apropriado, porque eu não tinha. Chegamos e tá chovendo real, oficial. Meu Deus, que chuva! É. Eu tô apertando aqui, tá vendo? Ó, os candeladas se mexem Olha que legal, falando alguns fatos aqui do Museu de Cera O cabelo é de verdade O personal stylists das celebridades dão dicas São mais de 375 medidas Das celebridades que eles precisam pegar para conseguir fazer os modelos em cera Oi Breaking news! Rebecca Rebeca Fabinho Olha, essa é a não sei se fala assim exatamente o sobrenome, mas ela que foi a criadora. Por isso o nome dela. Que legal! Eu não tinha lido isso. Olha que legal um pouquinho sobre ela. Ela tinha um salão e ela fazia, né, esses modelos de famosas vinteiras que traziam para para ver no salão dela. Cresceu no século 18, na França. Esse é o nome dela, ó. Ana Maria Grocho. Grocho. É, no 1 de dezembro de 1771, na França, e morreu em abril de 1850 em Londres. que foi muito legal, me surpreendeu, eu tava na dúvida se eu ia ou não e ainda bem que eu vim nesse, porque... cara, é muito legal, muito, muito, muito legal e agora estou indo para o MoMA, o um Museu de Arte Moderna Time Spur, sério, tipo, mesmo chovendo, amanhã vai dar sol cara, eu tô na Time super que, que é mais chuvinho, que uma chuvinha, gente, que é uma chuvinha Olha só a minha situação Muita chuva, muito vento Aí o cabelo da pessoa fica Desse jeito, ó. Eu vim encerrar a parte do museu Do, do Museu de arte Moderna Porque Infelizmente não pode filmar dentro do museu Eu achei que pudesse Eu vou colocar algumas fotos no vídeo Mas infelizmente não deu pra Filmar, mostrar dentro E mais tarde eu tenho um outro museu Que eu tô super empolgada então é isso, eu vou mostrando o resto do nosso dia das visitas de museu Olá, novamente, tá chovendo bem pouquinho, mais caro, tá frio Agora eu tô caminhando pra um restaurante, churrascaria francesa, vamos dizer assim vou Comer steak e batatinhas fritas e depois eu vou pra casa Pra casa, né, eu tá sentindo Nova York Daí eu vou pro, pro hotel, vou me arrumar pra última missão do dia Hum, que gostoso assim. O nome dessa bebida é Kier Eu não faço nada, já é vinho com alguma coisa eu Queria dar uma agitada no meu cabelo, mas né, Vou comer minha saladinha Chegamos à nossa destinação final do dia, o Museu do Sexo, indicação de uma colega, uma antiga colega de trabalho. E eu sou meio quadrada, então eu tô bem empolgada pra ver o que tem em meu, de verdade. Então vamos entrar. do museu do sexo, cara é muito legal. Oh. Seria muito mais legal vir depois de ter bebido uns drinks e vir com amigas. Aí sim seria tipo muito legal, muito engraçado. Sozinho um pouco, né? Até para bater fotos coisas mais difíceis, mas vale muito a pena. Tipo, eu achei muito legal, até porque eu vim com a ideia de que ele fosse falar só sobre sexo, só que não. Muito legal a parte de mostrando a história, a questão do aborto, as regras diferentes em cada, cada lugar, depois a parte da internet, os problemas, mas eu achei bem legal isso. Enfim, os brinquedos, eles trouxeram a sexualidade de forma mais... Não sexualidade, né? O prazer. Uma forma mais leve. E agora eu estou aqui voltando para o meu hotel. Cara, eu caminhei muito hoje e agora eu vim de salto. Só pra minha cara mesmo, né? Dia 2 chegou ao fim. Hoje tava aquela chuva que vocês viram, então não deu pra caminhar fora. Mas eu fiz bastante coisa, eu fiz todos os museus que eu queria fazer. Então eu fiz o Madame Tussauds, que é o, né, o do, do de cera. Fiz o Museu de Arte Moderna, o novo. E fiz agora o Museu do Sexo, acabei de voltar. Foi muito legal. E os museus aqui nos Estados Unidos, eles não são brincadeira, né? Eles são muito grandes, eles são muito grandes. Eu caminhei demais, eu não sei nem como é que eu tô com esse salto aqui. Só que temos, assim, é férias. Então eu tô fazendo a fina, mas eu tô cansada Ah, olha que legal que eu comprei no, no Museu do, de Cera Bonito, né? Essas Mini férias que eu me dei eu, me, eu prometi que eu não ia entrar em loja Pra comprar roupa, porque eu sempre acabava Me perdendo, e eu assim, ai que bonito isso então, dessa vez foi literalmente pra passear, eu não entrei, eu não mostrei pra vocês que eu não entrei. E amanhã, vamos dizer assim, será o último dia inteiro, o dia completo, porque no domingo eu já vou no início da tarde. Mas eu tô muito feliz por uma viagem tão rápida, eu tô conseguindo conhecer muitos lugares que eu queria. E tô levando vocês juntos, tô fazendo vlog. Uh, hoje peguei um dia chuvoso, mas de qualquer forma eu ia estar tá dentro dos museus, então por mais que tivesse um sol né, eu consegui fazer tudo que eu queria fazer. E é isso, agora a velhinha aqui vai descansar pra amanhã ter energia de fazer mais. Um beijo, gente. É, vejo vocês no próximo vídeo. Curta, se inscreva nesse canal, se você gostou, compartilhe com seus amigos, com pessoas que você sabe que gostam dos Estados Unidos ou que quer vir pra Nova York ou compartilha com a sua melhor amiga pra dizer pra ela, vamos economizar dinheiro e vamos viajar. Um beijo. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!